Infelizmente, essa é a nossa realidade, nosso país. Vando viva porque você merece. B1 fez aniversário ontem. Nosso carinho, nosso respeito, gratidão eterna, meu irmão. Sabe que eu te amo de paixão. B1 faz parte da família Balanço Geral Amanhã. Quero mandar um beijo para dona Lena, nossa vovó gatona. Passei um fim de semana maravilhoso. Marcelão, um beijo. Marcelo, Carol, uma família incrível. Obrigado a você pelo carinho. Amanhã eu tô de volta. Até amanhã. Fui um dia abençoado para todos nós.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 O atacante Gabigol e o cantor MC Gui estavam entre.